Primeiro fato, segundo fato, agora é o terceiro fato. Quarto fato e quinto fato Gêmeos, primeiro fato Indecisão amorosa Você não está se sentindo bem agora para embarcar em um relacionamento E por mais que você queira um, você coloca o pé no freio por questões de força maior Segundo fato você de fato encontrou um parceiro ou uma parceira igual a você. Compatível. Como você sempre quis. E é algo leve. Que você consegue administrar os encontros, as conversas, sem se sentir perdendo ou ganhando. Tá tudo ali. De igual para igual. Há uma troca equilibrada aqui. Você está em uma fase boa de se dar bem com as pessoas. Terceiro fato. Você está tão aberto ou aberta para a vida. Tão comprometido que se rendeu ao cabo de guerra. Pode vir cutucadas, conflitos... Espadas lançadas a você, que é irrelevante. A sua preocupação é com o que realmente importa. Essas bobeiras aí, você nem quer fazer parte. Até vem dando distanciamento. Quarto fato. Algo sendo manifestado para te conectar ainda mais com a espiritualidade. Um casamento que surge, um sonho que se realiza, uma abundância de recursos que vem de uma vez, te mostrando que você está no caminho certo, você fez escolhas certas. É como se você estivesse em modo de rendição, de alguém que perdido na vida, buscou uma conexão maior. E essa conexão maior está te gerando resultados maravilhosos agora. Muito bom. Quinto fato. Um desejo muito grande de viver... Esse impulso do seu coração, logo novamente, é que mostra a atração por alguém que você sente que dará muito certo, mas ainda tem uma crença limitante precisando ser limpa. No geral, é um medo misturado com vontade que não te deixa viver. O que é seu por direito. Mas você já tem limpado muitas coisas. Saberá limpar esse bloqueio também. Eleva a frequência, solta os pensamentos limitadores. Você merece ser feliz. E vai ser, tá bom? Gratidão.